Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Que Fundo é esse? Hoje, um tema muito especial, a gente vai receber aqui o Felipe Souski. Tudo bom, Felipe? Boa noite, Isa. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom. A gente, hoje o tema é muito, muito demandado pelo pessoal, né? A gente vai falar a respeito do GECRA, com foco mais nos fundos do agronegócio, né? Os FIAGROS, fundos de investimento na cadeia de agroindustrial, né? É, quem não sabe, o GECRA ele foi o primeiro fundo do agronegócio listado em bolsa, tá? Uh, o FIAGRO ele foi liberado né? Uh, em agosto de 2021 e logo em agosto de 2021 vocês já saíram com o um protocolo para começar o GECRA, né, Felipe? Me explica um pouco por que, que vocês já fizeram, o que, que vocês estavam vendo de mercado, por que, que vocês acharam que essa, esse era um bom produto para vocês saírem? Não, legal, fazendo um, um rápido contexto aqui da Galápagos, da Galápagos então, é, a gente já atuava bastante no agronegócio por meio de outros, é, de outros meios aqui de investimento. Tá? Hoje a Galápagos é dividida principalmente entre uma gestora de patrimônio, onde pessoas físicas aqui é, e jurídicas têm contas diretamente é, sob a gestão da Galápagos, contas administradas. E o segundo formato aqui é a nossa asset, nossa gestora de fundos, que aí sim são fundos é, disponíveis para o mercado em geral. Não há necessidade de abrir conta vinculada a Galápagos nem nada, basta comprar é, cotas do, dos fundos, sejam fundos abertos, que ficam disponíveis para aquisições e resgates nas plataformas, nas, nas diversas plataformas de investimento, ou os fundos listados, que aí podem ser adquiridos por, pelas diversas corretoras por meio do mercado secundário, como são nossos fundos de CRI, o fundo de fundos imobiliários, e agora o, o FIAGRO de CRA. E por meio da nossa, da nossa asset, a gente atuava no crédito, do agronegócio por meio de FDICs, então a gente já tinha um produto é, voltado para o investidor profissional, ou seja, pro, o, por meio desse FDIC a gente já fazia esse crédito do agronegócio e por meio da gestora de patrimônio a gente já estruturava CRAS diretamente para os nossos clientes aqui da gestora de patrimônio. Então já era um setor que a gente estava atuando é, de, de forma bastante relevante desde o início aqui da Galápagos. É... E aí, no começo do ano, a gente já tinha é... um planejamento para o ano de diversas operações de CRA dentro da gestora de patrimônio e com alguns parceiros. Então, a gente tinha um pipeline formado. E aí, em março, veio a primeira a lei que criou o FIAGRO. Né? Então, a gente já é... tinha entendido que poderia haver essa evolução ali no mercado com a criação de um fundo de CRA, né? para a gente... Era, era a evolução mais óbvia que teria nesse mercado. Então, a gente já começou é, a ter contato ali, tanto com, com a B3, Ambima, outros participantes para é, tentar ali é, influenciar em como seria essa, essa legislação, né? Quando, depois que ela é criada, a CVM tem que criar a regulamentação específica do produto para autorizar... É, então, a gente esperava que viesse uma consulta pública da CVM, da criação da regulamentação específica do FIAGRO, mas a CVM foi mais rápida, é, foi bastante ágil e criou uma regulamentação temporária. Né? É, em julho, ela soltou e foi uma regulamentação bastante simples. Ela basicamente falou, você é, a partir de agosto já pode ser registrados, emitidos os FIAGROs. É, e como simplificação, o FIAGRO, nesse primeiro momento, não vai ter uma regulamentação específica dele. Você vai poder escolher se você quer seguir a regulamentação específica dos fundos imobiliários, dos FIDICs ou dos FIPs, de acordo com o ativo-objeto aqui, que seria, que, com qual quais ativos serão os objetos aqui de investimento pelo FIAGRO. E aí, especificamente no FIAGRO imobiliário, é, além dos além do, do, dos produtos da, que, a, que o fundo imobiliário pode comprar, ela acrescentou que o FIAGRO poderia comprar também CRAs e LCAs. Então, isso abriu a possibilidade da criação do, do, do fundo de CRA aqui. E a gente, como já estava é, bastante adiantado na discussão sobre o FIAGRO, já tinha o nosso, é, nosso pipeline aqui de CRAs, CRAs em estruturação, a gente falou, pô, faz todo sentido a gente lançar esse produto, sair na frente aqui do mercado. É, e a gente lançou no formato voltado para investidores profissionais também, principalmente é, investidores que já investiam com a gente no, no, no, nos nossos CRAS, né, nos investidores que já conheciam nosso método de atuação no mercado do agronegócio, que já conheciam nossa forma de estruturar as operações. Então, a gente lançou o fundo em agosto é, voltado para esse público um pouco mais restrito, que a nossa ideia é como, como era um, uma classe nova de ativos. A gente queria mostrar ali um, um período de é, experiência, né? um período de, de, para os investidores poderem conhecer o fundo, poderem conhecer detalhes da carteira, olharem histórico de rendimentos, por mais que curto, antes de a gente sair com a, com a oferta para o mercado todo ou para abrir o fundo no mercado secundário. Então, a gente fez isso, iniciou é, a oferta dentro de agosto e, e, e encerrou também antes do, do final de agosto. E aí, durante os, os meses seguintes, a gente veio conversando com algumas instituições sobre melhor formato para uma segunda emissão. A gente fez uma, uma segunda emissão que foi encerrada em dezembro o fundo ainda não negociado no mercado secundário e mais recentemente, na quarta-feira passada, após o encerramento dessa segunda oferta, que já foi uma oferta para o público em geral, a gente, a gente abriu o fundo para negociação no mercado secundário. E aí, no momento, já muito mais maduro do fundo, né? o fundo já com tendo passado por duas emissões, já com a carteira é, investida, com uma certa diversificação ali que a gente vai aumentar essa diversificação nos próximos meses também, entre mais operações. Então, um momento que o, que o fundo já tinha distribuído aí um histórico de rendimentos bastante positivos também, a gente achou que era o momento certo aqui para iniciar as negociações do fundo no secundário. e Bom, só coloca aí a, as informações para a gente, por favor, só para mostrar o que, que a gente está falando. A gente está falando aqui do GECRA11, que é um fiagro, de recebíveis, o IPO dele, então ele começou uh, a existir em agosto de 2021, tá? Ele é um fundo que hoje tem um patrimônio de 71 milhões, quase 72 milhões, tá? E um valor de mercado de 75 milhões, tá? Uh, e aqui o valor por cota que ele está sendo negociado, na verdade, esse dado eu peguei ontem, tá? É próximo aí de 104 reais por cota. Obrigada, Deilson. É, uma dúvida que eu recebo muito, que eu sei que você passou bem rapidamente, mas explica para gente qual que é a diferença de um FIAGRO e de um FII, né? Um FIAGRO fi e um FII FII mesmo, o comum que a gente conhece bem. Até, assim, como eles seguem a mesma legislação, você tem ali uma, um produto muito parecido entre os dois, é, que, que seguem uma mesma regra, porém, no imobiliário você tem é, investimentos ali voltados 100% para o setor imobiliário, por exemplo, aquisição de terras. Né? A gente já tinha fundos de terra é, listados na B3 que compravam terra, que é um dos segmentos aqui do, do setor imobiliário. E aí quando a CVM criou é, aquela legislação específica do, do, do FIAGRO, é, ela autorizou que fosse seguida essa mesma essas mesmas regras é, do, do fundo imobiliário, então as diversas regras que hoje é, delimitam que um, o que um fundo imobiliário pode ou não fazer, ela passou ali para o FIAGRO. E aí, é, obviamente, além de seguir a legislação específica do, do fundo imobiliário, o FIAGRO também tem que respeitar as regras da, da lei que o criou. Então essa regra deixa claro que o investimento tem que ser voltado para o setor do agronegócio. Então, você não vai ver dentro de um FIAGRO, por, por exemplo, um prédio corporativo na Faria Lima. No fundo imobiliário, você pode ver uma terra adquirida em uma região agro aqui, produzindo, arrendada para um, um produtor é, agrícola. Mas você não vai ver também no FIAGRO, por exemplo, o no, no fundo imobiliário CRA, por exemplo. Então, cada um tem a sua legislação específica é, em relação ao que pode ou não comprar. Então, é, basicamente, quando você olha o que o, o que o FIAGRO pode fazer, então, são é, operações idênticas ao que o fundo imobiliário faz, só que voltadas aqui para o setor do agronegócio. Então, hoje você já pode ter um, um FIAGRO de terras a gente ainda não tem, né? todos os fiagros lançados são de, de CRA, a gente já pode ter, por exemplo, um fiagro que, que, que compre ativos logísticos voltados para o agronegócio, você pode ter um, um fiagro de CRIs voltados para o, para o agronegócio, então o lastro desses CRIs tem que ser voltados a, ao setor, a gente vê é, muitos CRIs no, no, no setor agro também, então, você poderia ter um fiagro exclusivo de crise e o mais, é, o que a gente acha que foi mais revolucionário aqui realmente fiagro de Cra. No nosso específico, por exemplo, a gente deixou até o regulamento um pouco aberto para a gente poder comprar é, tanto Cras quanto crises ligados ao setor agro para eventualmente não perder outras oportunidades só pela pela forma com que a operação foi estruturada. Mas hoje o fundo é 100% voltado para a CRA mesmo, está 100% investido em CRAs. E uh, você acha, hoje em dia a gente está muito acostumado a ver fundo imobiliário de recebíveis, ou CDI, ou IPCA, pouquíssimo pré GPM mas já existiu em outroras, né? Uh, mas o CRA tem uma regulamentação um pouco diferente que permite aí a indexação a dólar. Você acha que a gente consegue ver alguma indexação que não seja só... A real que seja por exemplo dólar como eu falei dentro dos fiagros eu acredito que sim tá acho que acho que é um produto que eventualmente pode é, fazer parte do portfólio tanto de um de um fiagro de CRA que tenha outros CRAs e uma exposição pequena em um CRA em dólar um CRA indexado ao dólar ou um, você ter um fiagro exclusivo aqui de, de CRA em dólar. Então, você ter uma, é, uma pessoa que queira ter um investimento em dólar isento é, e diversificado, o, o fiagro, um fiagro exclusivo de operações de CRA em dólar pode ser bastante interessante. Então, acho que sim, ao longo do tempo a gente deve ter. Obviamente, tem alguns... É, desafios, por exemplo, num um fiagro é, que só tem operações de renda fixa, ali, IPCA e DI, como é o nosso hoje em dia, você adicionar uma, uma exposição a dólar, você corre risco de ter uma variação patrimonial ao longo do tempo. Então, a gente até discutiu uma operação recentemente e, e a gente não quis fazer no fiagro por achar que não era o momento, tanto pelo, pelo tamanho que o fundo está, etc., pela exposição e pela... Mas, principalmente, por essa potencial variação do patrimônio que ela pode causar ao longo do tempo. Mas, com certeza, se for um fundo que tenha é, deixado isso claro, que a estratégia investir 100% ou um percentual específico do patrimônio em cras indexados ao dólar, eu acho que tem espaço para ter aceitação no mercado, sim, porque hoje é um... É, eu acho que a, que a legislação, a autorização para você emitir esses CRAs indexados ao dólar trouxe aqui uma, uma evolução bastante grande no mercado. Né? Você ter, poder ter essa indexação ao dólar na sua carteira em um produto simples, né? um produto que você investe no, dentro do Brasil, não precisa é, ter contas lá fora, não precisa fazer remessa de recursos nem nada. E isento de imposto de renda, né? Então é, é um produto bastante interessante, sim. É, e gerando renda, né? É... Sim. Só o que queria. Bom, falando aqui, entrando um pouquinho mais ali no CRA, vocês hoje também originam o CRA, que eu acho que também é uma dificuldade hoje no mercado, que ah, principalmente segmento agropecuário não está muito acostumado a vir para o mercado financeiro pedir financiamento, né? Eles eram muito bem atendidos por bancos e linhas de financiamento convencionais. Eu queria saber quais são os principais desafios que vocês encontram hoje, tanto na originação desses créditos para vocês fazerem um CRA, quanto na estruturação, né, na forma que vocês vão amarrar as garantias aos pagamentos que vocês vão receber, a uh, taxa que vai te pagar para caber ali dentro do fluxo uh, do, do seu cedente, né? É, quais são os principais desafios? Conta para gente. Então, realmente, assim é, a gente sempre que fala em agronegócio, em crédito para o agronegócio, a gente sempre pensou muito é, nas linhas ali, incentivadas, né, em, em bancos é, públicos fazendo esse financiamento. E na prática, o que a gente viu é que cada vez mais é, há uma necessidade adicional aqui de financiamento do agronegócio, principalmente pela expansão, do setor nos últimos anos que não está sendo suprida por essas linhas incentivadas. Só como exemplo, é, o PIB do agronegócio em 2020 cresceu 24% e no, no plano safra seguinte, né, o plano safra que são essas linhas de crédito incentivado para diversos setores do agronegócio, ela cresceu 6% em relação ao ano anterior. Então, só essa diferenciação já traz uma necessidade adicional aqui de financiamentos e o próprio momento bom aqui do agro em relação a preços em relação é, a, a cultura de algum a, a, a cultura de algumas e alguns produtos específicos que tá no momento muito bom ela gera uma demanda adicional aqui dos produtores por crédito, seja para expandir suas áreas, para abrir uma área que eventualmente está sendo usada para pecuária, ele vai usar para plantio. Então, esse crédito adicional também, é, ele não está sendo totalmente suprido aqui pelas linhas públicas. Então, é, existe, sempre existiu um espaço que tem crescido cada vez mais para a entrada do, do, do, do mercado de capitais aqui nessas linhas de financiamento. E aí, o que eu sempre é, falo nas conversas aqui é fazer um paralelo muito com o que aconteceu nos fundos de CRI e com o produto CRI é, em geral. Né? Eu comecei a fazer gestão é, do primeiro fundo de CRI do mercado, né? que, ela, que era lá da Brazilian Securities, lá atrás. É, e desde que eu fiz a gestão até hoje no mercado, inicialmente você tinha ali oito ou nove fundos de CRI listados na, na B3, hoje você tem 75. Como que eram é, as emissões de CRI lá atrás? Basicamente, você tinha emissões por, para o público em geral, então aquelas ICVM 400 que é, vinham em volumes grandes, um, um grande banco que, tem, que tinha uma, uma base de varejo ali, fazia aqui uma, uma grande operação para uma grande incorporadora ou uma grande administradora de shopping e colocava esses CRIs no mercado. E o produto CRI não era é, efetivamente um produto de fomento para o setor imobiliário, porque esses tomadores eles tinham outras opções. Se não fosse via CRI, ele ia tomar é, esses recursos por outras fontes, até offshore. Então, acabava sendo só uma alternativa barata de financiamento para esses, para essas grandes, é, para esses grandes players aqui do setor imobiliário. Com esse aumento do, dos fundos de CRI, você tendo aqui gestores especializados, estruturando as operações diretamente, tendo áreas dentro das gestoras para acompanhamento dessas operações, você tendo é, um, um funding aqui de longo prazo, porque os fundos imobiliários são fechados, né? você não tem resgate de cotas, então você não tem uma preocupação com a liquidez do ativo que está ali dentro porque se por exemplo num fundo aberto de crédito você tem sempre tem que se preocupar com a liquidez dos ativos que você está comprando porque se você, seu fundo começa a sofrer resgates você tem que sair vendendo esses ativos no, no fundo imobiliário não e no fiagro também não por ser um fundo fechado você não se preocupa com essa necessidade de liquidez então isso te dá a possibilidade de fazer operações mais estruturadas ou seja você não você consegue fazer operação uma operação exclusiva para o seu próprio fundo, que nenhum outro gestor precisa conhecer, não precisa ter liquidez nesse, nesse ativo. E essas operações começaram a chegar para incorporadoras menores, incorporadoras é, que não tinham acesso a esse capital de longo prazo, a um capital é, a, a recursos ali, alinhados com o prazo de uma obra, o prazo de um projeto. Então, foi uma grande evolução que a gente viu acontecendo no mercado imobiliário, Hoje o produto cria efetivamente um produto de fomento aqui do setor imobiliário. E é um paralelo que a gente vê uma possibilidade muito grande aqui de acontecer a mesma coisa no agronegócio. Né? Você tinha também os casos praticamente exclusivos aqui de grandes empresas do setor do agronegócio que tinham acesso ilimitado a fontes de funding diversas aqui, emitiam o CRA somente por ser o, o instrumento mais barato naquele momento, se beneficiando do, do, do imposto de renda, né? o imposto, o, a isenção do imposto de renda, quem acabava é, absorvendo todo esse benefício não eram os investidores, eram o, os emissores aqui que emitiam a taxas mais baixas, e, é, por exemplo, a gente no, na, na nossa gestora aqui de patrimônio, a gente já vinha trabalhando com essas operações mais estruturadas de CRA, levando essa fonte de funding para tomadores menos conhecidos, é, produtores menores, e oferecendo uma fonte de financiamento aqui realmente de longo prazo. Né? Você, Por exemplo, eu citei aqui a, a possibilidade de abertura de, de novas terras para iniciar é, uma produção. Esse é um, é, é um processo que ocorre é, para essa, essa terra estar, efetivamente gerando todo o valor ali, toda, toda a produção que ela pode gerar, pode ser um processo de quatro, cinco anos. E você vê esses tomadores aqui sempre em fontes de financiamento de, de curto prazo. Então, você ter essa capacidade de gerar essas operações de mais longo prazo, mais alinhadas com, com os projetos do, dos produtores, é bastante interessante. Então, a gente vê bastante oportunidade no setor. E aí, falando dos desafios, obviamente, quando, quando a gente vai para empresas é, e produtores um pouco menos é, estruturados, tem aqui um grande trabalho educacional do nosso lado, de primeiro é, entender... É, bem o, o negócio ali por trás, né? muitas vezes esses produtores são estruturados produzindo, por exemplo, na pessoa física não tem uma empresa a empresa normalmente é um patrimonial mas a produção agrícola fica na pessoa física então muitas vezes você não tem ali demonstrações financeiras é, muito bem estruturadas mu muitas vezes auditadas nem, nem se fala então, então existe um trabalho muito grande, primeiro de, de, de conhecer é, ali muito bem esses números, né? A gente aqui na, na Galápagos já tem, tem uma equipe com bastante experiência no setor, inclusive com engenheiro agrônomo, muita gente que já olhou crédito agro no, no, no passado também para conseguir montar, no, no, de acordo com o que a gente tem de informações expo, disponíveis aqui de quadro safra, endividamento, etc., você praticamente monta essas demonstrações financeiras diretamente por aqui, fazendo uma auditoria, efetivamente, em cima desse produtor. Então, a gente olha, inclusive, comprovando esse pagamento, olha a conta corrente, olha tudo, para se, é, se, se resguardar aqui de qualquer... É, possibilidade, mas principalmente também olhando sempre produtores que têm um histórico muito positivo com de atuação com outros bancos, não né? acho que isso é é bem importante aqui. E do lado jurídico, é, obviamente assim é, alienação fiduciária de terras, em, dentre outras garantias, ela tem uma jurisprudência um pouco menos robusta do que você vê em imobiliários, né? Em imobiliário a gente já tem é, um histórico muito grande aqui de muito grande de execuções, principalmente de créditos diretos pra, de direto para pessoas físicas, mas a gente acredita que ao longo do tempo, é, principalmente com o crescimento do mercado de capitais, invariavelmente isso vai ser é, mais comum, você ter aqui execuções de garantia no, no setor agro, e a própria jurisprudência do, do setor imobiliário acaba ajudando aqui, então por mais que você tenha esteja é, atuando aqui em setores, em, é, em regiões que não são tão comuns ali para o imobiliário, por exemplo, o próprio Mato Grosso, mas você tem aqui uma, uma jurisprudência nacional que pode ajudar, principalmente em casos de alienação fiduciária, etc., é, que ao longo do tempo deve trazer mais confiança e mais conforto aqui para os investidores em geral. Mas do nosso lado aqui, acho que o principal é ter uma boa estrutura de garantias em geral nas operações. Então, a alienação fiduciária, o próprio penhor de safra, a gente sempre gosta de colocar recebíveis em garantia também, porque recebíveis. Né? Normalmente esses produtores vendem para receber, é, eles efetivam ali a entrega do produto e vão recebendo ao longo do, de, de, dos meses seguintes. Então, você tem ali um histórico que a gente analisa para trás de recebíveis que passaram ali na conta desse produtor, faz a sessão fiduciária, então esses recebíveis passam a ser pagos direto na conta da operação e com isso a gente também consegue acompanhar oscilações se está indo conforme a gente esperava nas nossas projeções. Então, a qualquer sinal ali de queda nesse fluxo, a gente já começa a ficar mais próximo do, dos produtores e bastante importante também é que algo que a nossa equipe faz bastante aqui é se manter próximo dos produtores, aqui visitar em momentos específicos, ali como do, no plantio e nas colheitas, é, verificar se está tudo sendo feito conforme as regras aqui estabelecidas no, nos CRAS. Então, é, apesar de ser aqui um produto que está passando a ser conhecido. Do, do, da, das pessoas aqui, do investidor em geral, principalmente o investidor do fundo imobiliário, mas já tem é, bastante gente trabalhando, a gente já trabalhava bastante com esse produto no passado também, e já tem um histórico é, bem interessante aqui de atuação no setor. E, bom, entrando um pouquinho mais no setor que vocês estão é, investindo, hoje em dia, na parte investida da carteira de vocês, vocês têm mais ou menos 40% dos investimentos no segmento o sucro alcooleiro mais cana-de-açúcar, né? eu somei tudo, que no final é tudo a mesma coisa. É, me explica um pouco o que vocês veem nesse segmento, ele é um segmento que eu vejo muita gente com reticência, que não gosta muito de um segmento, mas eu queria saber o que dá o conforto de vocês, o que vocês veem de fundamento nesse segmento, para vocês terem tanto investimento nele? De forma resumida, assim, é um setor que realmente no passado a gente já teve é, diversas usinas aqui que, tiveram um momento de, de um pouco mais de dificuldade ali, principalmente por é, fatores aqui de, de, de clima. Então, muitas usinas ali que, que tinham produção própria ou que moíam... Cana de terceiros ali viram por alguns anos a, a produção prejudicada, isso prejudica o faturamento e, e, e empresas que estavam mais alavancadas ali tiveram dificuldade. E o fator preço também, a cana de açúcar, é, o, o próprio açúcar e o álcool passaram ali por momentos de preços menores, só que nos últimos anos você teve uma recuperação muito forte é, de preço então, essas, essas usinas que passavam por um momento bastante difícil ali tiveram uma recuperação muito forte. Então, diversas aí a gente viu alguns casos até de, de usinas saindo é, de recuperação judicial e saindo com, com, com uma posição é, financeira bastante interessante aqui. É, então, é um setor que passa está por um, no, passando por um momento bastante positivo. A gente sabe que, assim como todas as commodities aqui é cíclico, né? podem passar por momentos mais difíceis, mas as operações que a gente faz, elas são bastante pautadas, não só na qualidade de crédito, então buscar que é, empresas que são menos alavancadas, que mesmo em cenário é, de estresse, elas tenham capacidade de, de, de manter ali os... O, a, as obrigações em dia, então quando a gente faz aqui modelos financeiros para projetar a capacidade de pagamento dessas usinas, a gente, a gente usa premissas extremamente conservadoras, tanto de volume moído por, por safra quanto preço, a gente, não, a gente coloca um preço muito abaixo dos preços atuais, então é bastante conservador nessa análise, mas também nas garantias adicionais, você ter a garantia de terras eh, nas operações aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, são terras que a gente eh, vê liquidez, a gente eh, conversa sempre com outras usinas que estão próximas ali para entender a liquidez dessas terras, falando com outros produtores, então, essa, esse é um dos pontos essenciais, as, as, as próprias estruturas de garantias. Então, esse, essa combinação aqui de você trabalhar com eh, empresas que tenham essa capacidade de pagamento nas nossas projeções, colocando covenants ali, ou seja, eu não deixando ela se alavancar muito mais em relação à nossa operação. E tendo eh, essas garantias robustas, fizeram com que a gente tivesse eh, um, uma alocação maior no setor nesse momento, mas também a gente espera ao longo do tempo diversificar eh, entre outros setores também. Perfeito. É, bom, eu vou te dar mais dois minutinhos, eu sei que eu prometi que não ia passar dos 30 minutos, mas é que eu achei muito legal essa operação, eu não posso deixar de perguntar. é sistema uma operação com atacobel, né? eu queria que você resumisse bem o que, que é essa, essa operação, qual que é o lastro, o assim, que, que, que tem nessa operação aí para a gente entender um pouquinho melhor ela? A gente vê é, algumas operações, todo mundo pensa, o CRA sempre vai ser uma, um produtor ali na outra ponta ou uma indústria do setor agro tomando as operações, mas você tem também é, a possibilidade de ter operações, por exemplo, com restaurantes, como é a rede aqui tacobel que compra é, os insumos ali do, do, do, do, de produtores agro diretamente, né? Então é, o lastro da operação é esse direcionamento dos recursos, é um crédito para a companhia com direcionamento para esses gastos, para aquisição de, de produtos agro direto aqui de, de produtores. E é, a operação assim, é bastante pautada, tanto nos recebíveis, né? você tem ali é, também o um restaurante é, pagando ao longo do tempo, e o próprio aval aqui do, do acionista, que é um aval relevante. Então, é uma operação... É interessante, até diferente da característica das demais operações da, da, da carteira, onde a gente tem olhado muito operações diretas com, com produtores, é, mas a gente acaba, é, o, o mandato aqui é bem amplo, né? a gente não quis deixar em regulamento muito preso em quais setores a gente atuaria, por... por é entender que em, em todos os setores aqui tem operações interessantes que podem passar pela nossa análise de crédito aqui. Então, a gente não delimitou, por exemplo, características ou setores, a gente deixa sempre passar pela nossa análise aqui do comitê de crédito para aprovar as operações, então podem surgir operações um pouco mais criativas também, vamos dizer assim. Muito interessante, é igual já teve aí no mercado um cra Burger King, né, também achei super diferente, mas é, tá aí mais um, né, do Taco Bell, fazia tempo que eu não via alguma coisa tão diferente. É... Bom, Souza, queria agradecer muito sua presença aqui, tá? Esse é um tema que ainda é muito novo, a gente ainda tem muito pouco fundo, né? E ter o primeiro, você explicando um pouco a tese do primeiro fiagro, né? Eu acho que é muito relevante para a gente. Então, queria agradecer muito sua presença e agradecer o pessoal também que nos assistiu. Legal, Isa. Obrigado e deixar o convite para todo mundo que nos acompanha. É, também seguir a Galápagos nas redes, acompanhar um pouquinho mais dos relatórios do, do, do GECRA, a gente mostra todas as operações lá, todos os meses comenta é, das op novas operações que a gente fez, um pouco de como está o, o status da carteira e dos resultados, então é bastante interessante para usar até como material de aprendizado sobre os fiagros em geral, né? Uhum. Exato, ainda é um mercado que a gente ainda tem que aprender bastante, né? Apesar de Sim. ainda ter pouco fundo, é um mercado muito novo e com uma dinâmica bem diferente dos fundos imobiliários. É, que tem bastante espaço de crescimento, né? Exatamente. Bom, obrigada, que obrigada, pessoal. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Música